uma coisa que é importante, a gente é a coisa da interpretação, ali a gente tem super negadores, né? tipo, você fala que o cara vai chorar, o cara chora, e você acredita que a gente é tem a liberdade, assim. aquela coisa que eu falei no, no teste, sobre a interpretação, uma técnica de interpretação perfeita, né? não sei se a gente vai ver isso aqui, talvez algum de vocês tenham, mas eu estou muito interessado em fazer uma coisa nessa série, em relação a essa interpretação. E aí a gente volta pra cá, e aí a gente explica as coisas mais práticas, da, de como vai ser pra lograr essas coisas. Tudo tá bem? Vamos aqui pra dentro então, aí a gente começa a banheiro? Ah, eu... Não, lá fora, lá, ah, de... lá dentro. dentro né? É, você explica assim que sei como é. Não, isso Se quiser gravar com a minha câmera, é melhor né? assim? Com a sua, melhor. Tá aí dá uma bolsa superior. Não. Isso aqui, tá no vídeo já, tá em um. Aí, eu, eu, eu, eu, um. Se, se quiser usar esse negócio pra focar melhor. Tá ah, Não, não. É só um encaixe aí, porque o foco também é ruim. E aí, e só aqui, aí gravar. Né? Aí você que regula o... Você que regula o formato? Não, não, não, porque a porta normal. Normalmente é que E aquecer na aberta. uma tira. um balanço entre aquela coisa da neutralidade, da espontaneidade, com a questão sempre. Então a gente consegue aliar a coisa da interpretação facial e da fala com a coisa do corpo. Tá? Então isso é uma coisa que vai muito. Durante as cenas. Assim, quando vocês verem o roteiro, se vocês, se vocês quiserem se propor jogos também, tá é boa hora é fazer isso. Eu acho que isso pode ajudar com as que eu tenho a de vocês. É um monte de coisa, mas, uh, eu umas, umas coisas que eu aí, se eu tenho a isso, vocês. vocês. O que vocês, trabalho sempre está com o telefone. E performance é isso, você tem que ter um desafio é e você cumpre esse desafio da performance. É, você tem que fazer da melhor maneira possível, independente do que, que acontece no meio. Essa é, você tá conversando, vai esconder um cigarro, vai fazer não sei o quê, vai anotar alguma coisa, mas tá conversando conversa. Que é o que a gente faz naturalmente, entendeu? A gente tá lá, é isso que você falou Entendeu? Então a gente traz essa naturalidade do corpo também. A gente não cair numa naturalidade de fala e ficar jogando io-yo. <risos> E nessa cena, exatamente, está tocando o celular também. Então, ela está arrumando os DVDs, aí eu discutindo com a cara e o celular que você não quer atender. A performance, ela tem uma, uma regra, uma das poucas regras que tem é, quando você começa, você tem que até o final. Não, não se desiste de performance, porque é ao vivo. As pessoas só vão assistir aqui na hora que você fizer, ninguém vai assistir depois. Então, se a gente entrar com esse espírito para gravar, a gente vai gravar muito mais rápido. A gente vai ter muito mais eficiência na, na, na cena. E vai ter uma experiência para vocês também. De, de Usando uma técnica meio diferente. Imaginem um diálogo com uma pessoa que não está aqui. Tá? E, e eu quero que vocês conversem com ela. Tem uma discussão, uma discussão séria. É uma discussão séria pode ser uma discussão de uma briga Ela pode ser uma discussão Sobre um conceito de filosofia Sobre um livro, pode ser uma discussão sobre a novela de ontem pode ser sobre futebol Mas é uma discussão que vocês estão levando a sério A discussão, é nesse sentido eu quero dizer sério Vocês estão concentrados conversando Seriamente O celular ou a pessoa A pessoa não está aqui, mas ela está aqui Ela está só na sua imaginação, é seu amigo imaginário E aí eu quero que vocês virados para dentro imagine... Todos vocês vão imaginar que essa pessoa está aqui Cinto, tá? E eu quero que vocês discutam com ela, que conversem muito, conversem muito. A gente vai começar durante um minuto mais ou menos, essa conversa tem que durar. Eu quero que vocês levem a conversa adiante, levem a sério. E quando eu bater palma, eu quero que vocês simplesmente congelem. Então, da, da forma como vocês estão, da sua afeição com o rosto que vocês estão, eu quero o corpo inteiro. Eu complicaria um pouquinho a mais. É complicado? Eles têm um auseto na mão. Pode ser uma sícara de café, ah, um celular. Um qualquer. Uma folha. Pode ser relativa à discussão também Exato. ou não. Tá, então tem que ter um objeto. As regras são. tem que começar e não pode terminar. É a regra número 1. É regra número 2. <risos> pode parar no meio. E a número 2, então, tem uma imaginário que tá aqui no centro. Pega o número 3, vocês têm um objeto na mão. E a número 4, não sai do círculo preto. Vocês querem um tempinho? Olha, eu te falei, eu não vou lá. Não, eu, te falei, sim, eu não quero ir lá, é doido, porque depois que você lá, tá você me Na cantinha, sério, eu não que você me traindo. Eu tem coragem de fazer uma coisa dessa Eu não tinha Eu me desse jeito. não tinha duas mensagens olhadas, não sabe, você Você não não sabe. Você eu não não Então, se assim, a gente fez já uma pré-seleção, a partir do teste de vocês, o que a gente acha que vocês poderiam se encaixar de personagens? Tá? Vocês querem que eu já fale agora ou deixe um suspense? O que você acha, Nath? Não, você ganhou, Berto. É, então, eu vou deixar um suspense. Não, eu vou falar. <risos> <risos> <risos> tá, eu, vou, é, eu vou colocar ali na, na tela para vocês, que aconteceu o canal de vocês. Então, assim, a gente, na seleção, a gente tem muitos critérios para a gente selecionar tá? eu não vou conseguir explicar todos os critérios a maior parte dos critérios é, é subjetivo mesmo, tipo uma coisa da empatia de como vocês foram no teste e tal e, e de como a gente imagina cada personagem e quanto a gente encontrou de vocês poderiam ser cada personagem tá? o Vitor é o Jorge Lucas, a gente está tirando o papel principal, um dos papéis principais tá? grandes poderes vêm com grandes responsabilidades eu diria o o Peter Parker. Parker. Muito bem, vou descer. Então assim... Vamos... A Ana, vamos escolher a, a Mariana, demais. pra ser a Ana. A gente achou que você tem muito, muito a ver com a personagem. Depois a gente conversa um pouco mais sobre ele. É, o Manu, que ele foi lá, ele, ele tem uma aula de música agora à noite, então ele vai chegar mais pro final. Mas ele vem ainda hoje à noite. Ele também foi selecionado, ser o Manu. Então, é o seguinte, o Punch a gente ainda não encontrou, o Punch Mas ele tem um pouco dessas características que vocês estão vendo aqui. É, no nosso casting, teve muito mais mulheres do que homens. Tá? E tinha uma cena no roteiro, que... Algumas cenas no roteiro que... Deixa eu ver se é esse... Não, ainda não é. Hoje quando eu falo do o Miron, o Miron vai ser o nosso o guia espiritual, que é o Boleon. Também vai fazer o Léo, que é o personagem que leva o Jorge na casa. Uma hora. Você já pilotou na roça? Não vai gravar uma pra eu já vou <risos> ia arrumar um dublê pra você já. Se quiser. Né? Não, já. Já não a carroça. Tem que ter carta especial acho Então, dois casais de estudante. Né? No roteiro original era um casal é, heterossexual e um casal homossexual de meninos. Então, o que a gente fez? É, como a gente tem muito madrinha no cast, a gente resolveu mudar. Então agora nós temos um casal de meninas. E isso não só por uma questão do, do cast A gente discutindo também um pouco é, nesses dias que eu estou aqui em Goiânia, eu vi muito mais meninas, casal de meninas, e casal de meninos andando na rua, no, no shopping e tal. Então a gente vai ter o casal hétero, que é a Jaque, que é a Yumi, que é, é da Yuna. que é da Eu não conversei com ela ainda, mas o Nath já conversou, então já... também fez teatro. E o Roberto, que vai é ser o Gabriel. Que, é um... que tem quatro personagens que são os estudantes, que ah, são um pouco inspirados nos estudantes do adolescente. Temos o, o outro casal, que são as meninas. Não, a Marcela, não, Luísa, não, é não é você. É a Chain, que vai ser Diana, que antes era o Clayton, e a Françoede, que vai ser a Roberta. Você vai ser um casal. É... Esse casal não é muito sereotipado, ele não é muito sereotipado, mas ele tem uma coisa que acontece durante o roteiro, que aí eu respondo a sua pergunta que você fez lá fora, agora eu que eu pedi para vocês cantarem, que eles, esse casal fica brincando um com o outro de, de cantar a música sertaneja. mesmo. Então às vezes tem uma cena assim que eles estão... Aí, tem a, a, a cena tem a ver com a letra da música, então eles começam a cantar, brincar um com o outro, fazer primeiro primeira e a segunda voz, mas é uma brincadeira, mas isso, é isso que a gente pode, cantar. Ele pode cantar mal, não, não precisa não cantar bem. Então, vocês nunca pode vão saber cantar. se a gente escolheu vocês pelo canto, gente. Tem um papel da Marcela. Você lembra é que é a Marcela? É. Você fez ela? não. não, não. Você não fez. Você fez a Ana. A Marcela, enfim, ela é uma personagem importante na história do Jorge. E também a gente pode falar depois um pouco mais sobre a Marcela. Ela tem algumas mas tem umas características bem interessantes. Assim, a gente continua criando coisas para ela, e acho que vai te colocar essas coisas para ajudar. Isso acho que vai valer para todos. Eu acho que depois, acho que a segunda parte da, dessa reunião, a gente pode conversar um pouco né, sobre como a gente vê cada personagem. É, a gente já vai mandar o pré-roteiro que a gente tem para vocês hoje, que é uma estrutura, não é o um roteiro final ainda, mas vocês seriam mandados quantas botar cenas que tem, mais ou menos, tal. E a ideia é que vocês comecem a... Entender esses personagens, pesquisar um pouco sobre eles e tentar se misturar. Né? Que é isso que eu vou falar um pouco agora sobre essa coisa da interpretação. Então eu separei. Bom, tá? Ficou tipo, claro cada um aí, se vocês gostem, alguém tem uma objeção, alguém não gostou, alguém não vai insistir por algum motivo, alguma então, hora pra falar, um cara despedir. Então é o seguinte, eu separei aqui é, alguns vídeos. É, que são pedaços de séries que a gente tá, tem se inspirado são coisas que vocês podem usar de referência para imaginar também os seus personagens tá? é... a primeira série que eu vou mostrar, eu vou mostrar só um pedacinho de um episódio chama The Ops não sei se vocês já viram essa série é uma série bem engraçadinha passa num ambiente corporativo né, dentro do escritório, da empresa e os caras... tem uma característica muito bacana esse, essa, essa série porque tem uma cara, ela tem uma cara de documentário a câmera parece muito como se fosse uma câmera solta, uma câmera de alguém gravando por acaso, sabe? uma coisa E tem entrevistas aos personagens. Tem entrevistas com os personagens, que caracteriza muito, deixa muito mais forte claro coisa do documentário. E os personagens são meio pastelões, assim, né? São os clássicos burocratas, que mais brincam no trabalho do que trabalham realmente, então a série fala um pouco sobre isso. É... Eu isso aqui é uma cena então um pouco mais rápido. idiota, os outros rindo, a piada idiota e, e, porque e tem, é o chefe né e é o chefe, ele é o chefe deles então eles ficam olhando pro chefe e o chefe rindo e todo mundo rindo não diz nada não quer dizer nada, mas é uma isso é uma coisa que, que interessa, esses momentos de tipo que, apesar do roteiro ter falas específicas e tal, momentos assim são muito interessantes, eu acho que esses momentos podem aparecer com vocês trazendo né? por exemplo, uma coisa que aconteceu durante o dia de vocês, uma experiência aqui não, uma coisa totalmente absurda, assim. Nós estamos totalmente abertos para trazer isso para dentro nosso personagem, se vocês acharem uma plataforma. Então, fiquem, fiquem à vontade. De... ter uma cena, um skate, algo que vocês já tenham interpretado, que vocês acham que ficou legal, ou que vocês tenham criado também. Cena de humor, também, de drama, de qualquer coisa, está aberto. Né? E aí, acho, desse, desse, acho que a coisa é a interpretação. Ali a gente tem super mega atores. Né? Que, tipo, você fala para o cara chorar o cara chora, e você acredita que realmente está chorando de verdade, assim. Aquela coisa que eu falei no, no, no teste, sobre a interpretação, com a técnica de interpretação perfeita. Né? É, não sei se a gente vai ter isso aqui, talvez algum de vocês tenham, mas eu não estou muito interessado em fazer uma coisa nessa série aqui, em relação a essa de interpretar uma, uma outra, que não é uma série, é um filme que depois virou série. Vou mostrar uma outra série agora. Que essa já é muito mais perto do que a gente está falando. Ah, não, antes... Tá. Vou mostrar uma outra. Eu queria que vocês... Todo mundo assistiu Cidade de Deus. Sim. Tá. O que acontece em Cidade de Deus? É, qual foi a técnica que eles usaram lá para ficar tão perfeito, aquele tanto de ator, sem treinamento? Claro que eles tiveram um pequeno treinamento. E esse treinamento foi o quê? uma coisa muito parecida com o que eu estou falando para vocês aqui é tentar misturar o que você é com a ideia do personagem então depois de muito tempo conversando com esses atores os, o roteiro foi reescrito né? e eles conseguiram chegar naquele resultado que é muito real, muito realista né? é, mas também não é isso que eu estou buscando, essa coisa super realista né? não é isso que eu estou querendo chegar. é, é o Deus que eu mostrar para vocês na sequência então eu vou mostrar olha, que está muito mais próximo do que eu quero chegar que é um, é um seriado espanhol chamado Mal Vivendo. E aí eu quero mostrar pra vocês esse seriado, a, um pedacinho do seriado, de uma, uma cena dele. Ele é em espanhol, mas ele tá com em inglês, é o máximo que eu consegui, né? não precisa dar uma explicada. É... E assim, eu quero que vocês percebam a atuação dos atores, depois eu vou mostrar uma entrevista com os atores, para vocês perceberam que é a mesma figura mesmo. Né? Tipo, ele não tá interpretando nada, ele tá sendo ele mesmo. Então essa série tem essa pegada de eles serem eles mesmos, mas eles são os próprios... Eles são diretores, roteiristas, editoras, tudo. Avalor de Ciro. É uma carreira de só 3 anos, mas eu não consegui o gosto no primeiro curso. não sou Soares da Espanha yeah. A partir do dinheiro, da ideia... Você acha que é um milhão? Você acha que é um Nós fazemos quase um corte ao mês, já faz um corte depois de um minuto, que é quase um corte, que era a média película. É tampo... é tampo... Não, não, não. Não, não, não. Você quer cobrar isso? Não, duplar sim, cobrar o texto. Mas não cobrar isso? Não, vivimos o texto. A viagem muito arte mesmo, é, que não tem muita narrativa, às vezes tem um pouco mais discutido, é arte. Então assim, o primeiro é um filme mais, mais conhecido né? vamos começar com o Matthew Barney O um, mais desconhecido, é um cara chamado Matthew Barney é, Ninguém sabe quem ele é, mas quando fala quem é a mulher dele, todo mundo sabe. Ele é marido da Bjork, uma pintura. Então, ele é um, se a Bjork é uma pessoa muito louca, que faz coisas muito louca, imagina o seu marido. Então, é que vocês vão ver lá. Esse aqui é um vídeo que ele fez. É, ele é o diretor do vídeo e o performer o ator principal do vídeo. E o que ele faz é o seguinte, ele, ele usa, ele grava dentro de um museu de Nova York chamado Guggenheim Museum, e ele fecha o museu, e aí cada andar ele cria uma cena, que como, é, como se fosse uma fase de um game, de um jogo. E ele tem que cumprir tarefas né, em cada andar do, do, do, do museu, e ele vai escalando o museu. Então eu vou passar um pedaço disso que ele tem um vídeo de meia hora quase, e depois tem no YouTube, se quiserem eu faço o link todos. Goodbye. por exemplo, eu tenho que formar uma caixa desses, dessas peças e quando ele formar a caixa ele pode tirar o um martelo que está Mas isso é uma viajeira. assim eu conto muito com vocês durante o processo de presença das gente fazia a gente faz Vamos acontecer. Por uhum. mais que a gente, o negócio de estar um de ações onde alguém vence onde tem um vencedor no final só que no caso das artes das artes do que corpo quem ganha nunca é o ator quem ganha é sempre quem está assistindo então não adianta você querer competir com o outro, não adianta você querer passar o outro, deixar o outro em situação ruim, porque no final os dois vão perder né? então essa brincadeira é um pouco para mostrar esses espíritos acho que vai ser importante durante esse nossa semana né? para a gente saber tá ajudar o outro, como guiar o outro, como conduzir o outro. É, às vezes, problemas de comunicação acontecem. Né? Por exemplo, eu explico uma coisa para você e você entendeu uma coisa e na minha cabeça eu entendi outra. É, às vezes uma terceira pessoa consegue traduzir o que acontece para os dois. E uma situação se resolve às vezes. Né? Então é legal a gente ter esse tipo de espírito de equipe para saber quando é a hora de entrar em É a hora de ajudar o outro. E esse exercício vai ser um pouquinho mais complexo, mas é muito, muito, muito fácil, né? Acho que foi muito intermediário. vão fazer a mesma coisa, só que é o seguinte. Agora, é, quem está hipnotizando vai tocar uma parte do corpo do outro. E o outro vai seguir a partir dessa parte do corpo tocada. o meu corpo só que nessa não sei se você percebe, mas o seu, o seu movimento altera por causa do meu também né? isso foi que experimentar um pouco, na primeira vez não se focaram, é uma coisa que é Nessa, é quem está guiando mantém os olhos abertos e quem está é, sendo conduzido mantém os olhos fechados e deixa o corpo é, ser levado pela, pelo corpo ao olho e tocar continuando em curso do choque. Tocar no outro combate Boa, tá bom. É, não só a antropofagia nos una, os corpos nos humanos também. É muito legal pensar nessas relações de espaço também. É... Mas em relação à experiência de olho aberto e a experiência de olho fechado. Como que é? Como se sentir? E eu fechar que você uhum. tem que confiar em parceiro. Parece que se parceiro, você pode fazer mais É mais liberdade. Você né? se sente mais seguro, né? Com o olho aberto. O fechado está mais aqui. E aí você depende. É bom, você depende do olho do seu parceiro para te guiar. Não, isso é bom pra trazer o união pra gente entrosar. Eu fechei o olho mesmo Então, esse é um pouco <risos> o espírito que eu quero passar. A gente tá se portando pela primeira vez hoje todo mundo. Conhecendo. Ninguém vai ser daqui confiando em todo mundo, isso não vai acontecer, não, não se iludam, é, mas é legal que a gente comece o processo, nós estamos começando ele é aqui. O próximo exercício a gente vai fazer agora todo mundo junto, não vai ser mais separado. É, ele é um exercício bem, bem interessante, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos... É, vamos... super máquina que não faz nada. Como que funciona isso? Eu vou fazer uma coisa. E eu vou resolvi que eu sou primeiro. Porque eu acho que eu sou o primeiro. Na frente. Viro o cursor. E aí, eu me imagino assim, Uma parte de uma máquina. Que faz um movimento. E que faz um sol. que a ideia é que a gente acelere essa máquina depois, trabalhando em conjunto. Então, pense no seu elemento da máquina, o elemento de proteção, com a velocidade que vocês dão conta, e de depois acelerar bastante. Tudo bem? É. Tá. Tá, então assim, quem de vocês quiser começar pode vir. Os outros vêm vindo. Na hora que vocês acharem melhor, o tempo que vocês acharem melhor. Deixa eu medir um tempo. Vamos aumentando um a velocidade agora, gradativamente. Escuta os parceiros. para ouvir o parceiro, Deus. ou os parceiros, esse já é bem diferente, é né? muito mais gente para escutar, é muito mais difícil quando é assim, quando eu trabalho com dupla, né? vou tentar dar um exemplo para ficar prático essa, essa, essa história, porque seja, a gente trouxe um monte de referência, falamos de um monte de bizarrice, um monte de coisa do de uma viagem, vamos pôr o pé no chão agora, explicar o que que se passa na, na cabeça desse pessoal, então assim, é... Quando a gente vai atuar, a gente fica nervoso, principalmente quando tem uma câmera na nossa cara Como agora e, Como agora E a gente muda o comportamento automaticamente E essa é a pior parte de atuar fora do teatro Porque você está no palco, muitas vezes você tem a luz na sua cara Você não está vendo o que está lá embaixo E está maravilha, você toca como se fosse um ensaio e vai que vai né? Com câmera é mais difícil, porque não é só a câmera é a pessoa atrás da câmera, é um outro cara com o microfone do lado, é um outro cara atrás anotando informações, é um outro checando se o roteiro está certo. É uma galera. E às vezes é só você e essa galera. Não tem luz de conta pra você ficar sério no cheiro daí. Então... É... E o que acontece? Quando a gente está nessa situação, a melhor maneira de demonstrar o nervosismo é qual? Você sabe qual é a melhor maneira de demonstrar que você está nervoso? Ficar a olhando pra câmera. Não. Os olhos ajudam a, a demonstrar, mas tem uma coisa que denuncia na hora. As mãos. A gente não sabe o que fazer com as mãos quando está nervoso. Né? Então assim, se vocês quiserem depois, eu, vou, eu posso passar pra vocês os vídeos de teste de vocês, por exemplo. Né? E acho que tirando o, o miron, acho que todos vocês não sabem o que fazer com as mãos. E isso vocês estão segurando o uhum. papel. Né? Uhum. <risos> né? Então é, é muito engraçado, quando eu assistia os testes, eu ficava vendo uma coreografia de mãos. Assim. Uma que é assim, a outra que é assim... Nossa, <risos> né? Então, tem várias sequências que a... vou mostrar <risos> para vocês depois. Mas onde eu quero chegar com essa, <risos> essa história, que para evitar esse tipo de situação, é, eu estou pensando em trabalhar com pequenos desafios. E esses desafios são o que eu estou chamando de micro-performances. Então, o exemplo prático que eu queria dar. É, a cena que você vocês fez é a cena da Ana discutindo com homem de vigor. Se vocês começarem a falar com homem de bigode sem nada na mão, sem mais nada para fazer na vida, vai, vai ter um problema. As mãos vão aparecer, a, a, a, a forma de interpretar vai demonstrar alguma coisa diferente. Então, eu, tô, eu quero propor um jogo para vocês durante cada cena. Em cada uma delas, eu vou fazer essa proposta de jogo. Então, vamos pôr na cena da Ana com homem de bigode. O jogo que eu proporia para Ana seria o seguinte. Ana, vai chegar um cara que ele é meio mal, você já já viu essa figura por aqui, é, ir ele vai vim te atrasar na vida. A gente sabe que você atende mal todos os clientes quando o Pancho não está na barraca com você, que é o seu chefe. -se, quando ele está você é super bonzinho. Super de boa e quando ele não está você arregaça mesmo. Só que para você arregaça. você vai arregaçar, essa é a sua cena. Só que o jogo que eu te proponho em paralelo à cena, isso que é o detalhe, é um jogo em paralelo à cena. É. Você deve, durante a sua cena, retirar todos os DVDs que estão nessa caixa e colocar lá na, na, na vitrine. Tem que conversar. E você tem que cumprir as duas coisas ao mesmo tempo. Se você começar a atrasar um, você está desclassificado, por exemplo, do jogo. Então, é isso que eu quero dizer com micro performance. Esse é um caso bem específico e literal que tem os CDs, os DVDs acontecendo ali. Mas pode ser que em outros momentos isso não, não tenha nenhuma relação.